Ai, caraca, velho. Ah, voltou. Tô seguindo o Machine aí. Tá, então vou seguir o Machine também. Então. Ah, o Machine agora ligou o hack, certeza, velho. Ele tá na minha live e não tá na dele. Silva, ah, você conseguiu uma parceria lá na Cube? Ah, é. Ou oh, na Twitch? Não. Eu, eu, eu comprei um PC novo pra começar a transmitir faz pouco tempo. Mas se já é afiliado ah, ou algo ah, do tipo lá, mano, já né, velho? Não, não você não tem as ah, metas não. deles? Não tem nada. Pô, louco, e as metas, da, as metas da Cube estão muito. Muito não, não, não, da Kube não, desculpa, cara, da Twitch Que A gente tá caindo reto aqui, idiota Que a gente é zica, né? Tá t... Nossa, velho, tá todo mundo junto Com a gente? Sim, tem um monte de... Tem um monte de gente aí que caiu Pra ficar Descobri o problema do Playstation 3, Diogão, sério? A live na Cub, se você for ver lá, é Fernando Gotes também, do mesmo jeito, tá, ô Silvio? Mas cara, eu prefiro que eu se. Eu, pref, eu prefiro que se desce assim mesmo pra dar uma força, ô Silvio. Na, na Twitch, cara, na Cub eu não. eu preciso bater uma meta lá, velho. É né? Entendi. Na Cube não tem muito o que fazer, é tudo mentiroso ali, cara Ah, eu, não, velho. Eu mal entrei na live hoje e já tava com 66 Até assim. então não existe Ah, não, é porque é o seguinte A Cube, se você quiser eu posso explicar melhor sobre lá A Cube, ela disponibiliza é, boots, tá ligado? Esse boost é como se fosse um incentivo Vamos supor, quando você entra numa live Que não tem ninguém te assistindo Bate aquela depre. então eles, eles fazem isso como um modo de incentivo Pra você achar que tem aquela certa Quantidade de pessoa te vendo, cara e, e fazer com que o streamer novo Ele Queira continuar com isso, tá ligado? Outra coisa Toda vez que você faz uma transmissão lá Eles É... Calma aí, deixa eu pegar só uma arma aqui, pera aí, viado. Toda vez que você faz uma transmissão lá, eles disponibilizam, porém por entra uma pessoa real na sua live, eles jogam é, tipo 5 junto com ela, tá ligado? Aí vai você vai se destacando no ranking de... Pera aí, deixa eu pegar outro bagulho aqui. No ranking de de lives mil grau tá ligado? Do aplicativo, as li... melhores lives do app. Mas não é 100%, né, meu bom? É tudo aquela conversa de sempre Cara, eu vou lá com o Silvio porque eu tô sem arma, mano Eu preciso muito de uma arma Cheguei, porra Eita porra, aí sim, hein Caralho Valeu, mano, tamo junto, seu boiola Já chegou como? Já abafando, é isso mesmo? Ah, Silvio, nem deu também ontem lá, eu tava saindo atrás, eu saí a, a milhão também Valeu aí ter hospedado lá, mano, a live, viu? Valeu a força, mano Bem de Na verdade eu não manjo muito esquema de hospedar depois que eu fui ver o que que era <risos> Mas foi massa pra caramba, mano, valeu tá configurando os botões aí, Silvio? Tô. tá ouvindo aí, vou esmagar todos os botões aqui. Não, que isso, cara. Imagina. Os, os botão devem estar tá sangrando já, velho. Imagina, a gente percebe a sutileza hum. que tem contra o computador dele. Ah, sim. De jogão. Porra! Tinha que desmontar a fonte fusível? Mano, cê, cuidado pra não desmontar e zoar esse bagulho aí, mano. Vou tentar pegar alguma arminha, alguma coisa legal aqui. Tá tudo soldado, eu sei como é que é, pô. Eu abri, a... eu abri meu Playstation 4 pra arrumar o Diogo. Ô Silvio, você tá. Deixa eu dar uma força. Assim. Não, não, é que eu falar pra você dar uma aceleradinha pra você chegar um pouco mais perto da safe. Ah, oh. pois é, eu acho que eu vou lhe matar os caras, cara Ô, oh... ô oh, Diogo Eu entro lá no Whats depois pra ver, mano, pode ir pra Não ficou ninguém aqui pra lado? Oi? Eu tava te perguntando se não tinha ficado ninguém ali parado. Não, os caras já tá lá na A frente. acho um carro aí. Os caras já tá lá na frente já, mano. Peraí, me tiro. Vai tomar um tiro, velho. Aê, Silvio. Ele tava solo, né, Silvio? Porque... Ah, não. Eu pensei que ele já tinha morrido, cara. É. Sapato rosa dele aqui, velho. Ô Silvio, eu tava vendo um vídeo seu, mano. É. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você. O seu, conforme você vai mexendo o seu mouse, você tipo, fica empurrando a tela pra ele poder virar o personagem? Uh, sim, dá pra fazer isso também. Não, mas você faz isso? Não fica ruim pra jogar, cara? Não, também é melhor. Sério? Ah, sei lá, mas se você precisar virar. Ah, tipo, não sei né? Eu só falei: caraca, eu não sei você sabia fazer a modificação, porque. Eu nem sei se tem, eu, eu nem sei se tem outra, outra forma de mexer também. Ah, tipo, do jeito. Eu mexo o mouse e ele já vira, tá ligado? Ele não, não precisa ficar puxando. Ah, tá. Eu acho que tu, eu acho que tu deixou global. Deixa eu ver aqui como é É porque é, faz um teste De repente você curte mais assim Porque eu achei que ele fica mais lento, eu acho, sabe? Já. Pra virar Eu também acho Tem que ver onde que muda isso Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui Ah Sabe, putz, ô Silvio Quer ver, ó, quando eu configurei Eu não sei se é que você tá usando Você tá usando Nox, né? Tá uhum. vendo? Pera aí, eu vou subir aqui e vou tentar olhar aqui. Pera aí. Uh, tem botões. Uh, sabe o desenho? Tem um desenho da, da mira. De uma mira? Eu coloquei ela no meio da tela, velho. Na, bem na onde ela. Eita, poxa, o que, que aconteceu? Calma aí, calma aí, que agora fodeu que eu tô. Pera aí, pera aí, rapidinho. Calma aí. Pronto, bora. Então, eu arrumei. E aí, Guilherme Chargas? Manda salve. É claro, meu querido. Salve aí, mano. Tamo junto. Tá com de dirigir essa motoquinha aqui. Tá full squad, Pedro. Yes, Pedrito. isso. Nossa. Mas daqui a pouco a gente vai... A gente vai fazendo um esqueminha aqui pra nós jogar, mano. Ó, tem um cara aqui na frente, Silvio. Hum. Ele tá bem aí na Acho sua frente, ó. Estar... Tá por aí na frente aí. César. Eu vou atropelar o cara nem. Né? Caraca, o César. Cadê cadê o corpo dele? Preciso de maionese. Dolin chegou. Aí sim, Dolin. Bolete 2 aqui, ó. Não sei se vocês... Capacete. Ah, capacete é 1. Um. Silenciador. Ó, oh, silenciador de assalto. Velho, eu não tô ouvindo os caras, mano. Nada, Francisquinho. Daqui a pouco nós joga, pô. Tem alguém aqui na minha direita. Vou morrer. Tô indo, Silvio. Tô indo, tô indo. Vou morrer porque eu tô configurando essa merda aqui. Calma, Silvio. Pera Calma, aqui, Silvio. Tá tô indo, tô indo. Ele tá atrás de mim. Silvio. Squad, Silvio. Squad, Silvio. Sai daí, Silvio. Travou essa merda, velho. Silvio, tem outro aí, Silvio, cuidado. Já tô voltando. Tá calma nessa hora. Usa Thompson, é verdade, eu vacilando aqui, mano. Ó, na próxima, se quiser colar aqui, ó É o Francisquinho, né, mano? O Francisquinho sempre cola, o Chiquinho Ah, eu entrei e não vi ninguém, velho Por isso que eu parti, tá ligado, brothers? Mas nós joga, manos Estou ativo, né, velho? Aleluia! Tá no celular ou no PC? Tô no PC, mano. Eu sei qual que é a pila desses caras aí. Chegam aqui, eu chego perguntando se tá no celular ou se tá no PC e ficam desmerecendo, tem no PC. Nada até que não. Excelente. Até que eu não, não tive essa maldade com ninguém aqui ainda. Pessoal, até que. Ai, caraca, as costas, mano. Hehehe! <risos> <risos> Seu o Zé Roela. Ele atirou em mim, rapaz. Eu mereço essa kill. Ah. tem, aí? Band-Aid tem, eu tenho Band-Aid sim, rapaz. Cadê tu? Aqui, ó. Ó, usa aí, usa aí depois tu, tu. Tu guarda aí, tá? Não dispensa não, eu joguei todas pra você. Beleza. Tem mochila 12 no terceiro andar das escadas da torre. Caraca, eu nem tem vi, aí, velho, é. a munição da arma. Ainda bem que o Francisco falou, mano. Não dá pra jogar junto, dá sim, pô. Ai, porra. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. aqui aí, comigo, ó. Eita poxa, que tiro foi esse, velho? Puta gente, a safe, manos. Ai, droga. Não vai entrar aí não, mano, tu é doida. Caraca, velho, eu preciso pegar M16 aqui. Eu vou ficar preso, vou ficar preso. Olha a cagada. bura, boga, boga, boga! Tô indo, mano, tô indo, tô indo. Tá, tô indo, calma. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, Let's go. Ai, merda. Pronto, pronto, bora. Silvio! Cadê a nossa meu querido? Tem carro, bora. Ali o Silvio. Eu já vou pegar o carro, Ah, o Silvio vai acelerar também. Bora! Dá sim, Pedro. Tem outro carro aqui do nosso lado, vocês viram, né? Pedrito, só me, deixa só, vou jogar umas duas aqui com os carinha e nós já joga junto, beleza, mano? Eu já te adiciono, pode ser? Melhor Uber. Melhor Uber. Ah, eu queria matar meio mundo aqui, mano. Os caras tinham um carro, tinha cara com carro aqui do lado. Marquei lá. Marquei lá, vem comigo. Ah, não consegui achar o cara, velho. Tem um cara aqui embaixo, eu vou tentar, eu vou tentar atropelar ele. É, eu tava indo aí, mano. Bora. Pega é o que não morreu. Tá de novo. Pô, o cara agachado não morre. <risos> Como assim? Vocês não vieram, cara. O cara se agachou e não morreu, eu passei por cima. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ó. E vocês não estavam pra me ajudar. Freia, freia, freia, freia, freia, freia, freia. Eu tô aqui no... Eu tô... eu tô no Jeep aqui me escondendo. Uh, tá. Boa. Ai, ah, caraca! Deixa eu eliminar o pessoal, lá. Né? Ah, Ai, caraca! Ai, merda! Coi! Velho, que merda! O que, que aconteceu, aqui, cara? Tem... Tem gol, Tem dois! velho! Pera, pera, pera, pera! Pera, pera! Caraca, o que, que foi isso, cara? Mano, eu preciso de bandana também, velho. Eu dei tudo pro pro César. Eu vou te dar, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Toma. Mano, na moral, eu vou tirar essa merda aqui, velho. Cadê? Que merda? Essa Vector, mano. Ela é muito ruim, cara. Ih, caraca. Cadê? Cadê? querer essa... assim. essas Joga aí, o senhor, mandadas, aí. só pra eu... Ah, valeu, é, descatei. Beleza, valeu. Deixa eu usar umas aqui, que eu tô feio, velho. Me chama de mim, velho. Hã? Ai, ah, caraca, tô tomando das costas, manos. Caraca! Valeu. Caraca, velho. Ele tava bem nas costas, mano Será que os caras que a gente matou não tem kit Ó, oh, o cara aqui, ó, oh, o cara aqui, ó, oh! caraca Fudeu, tem um cara aqui na frente Tá na S10, 210 Ah, filha da puta, vai Lambei a vara do Vitor. Pega o carro aí, bro. Cadê? Caraca, velho. Eu vou morrer. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Ai, ai, eu... ai, ai, calma, calma. Vai, vai, vai. vai. Eu, vou... eu vou morrer, fudeu, cara. Eu vou morrer. fodeu, fodeu. Ai, caraca, ai, no carro. Vai, vai, vai, vai. vai. Eu logo eu cair, aí na frente. Eu vou cair. Véio, eu vou cair. Eu vou cair. Caraca, Doug. E aí, Doug, beleza, mano? Só aguardar um pouquinho, Doug, porque tem acho que dois aí pra jogar também. Mas nós faz um time. Eu quero bandagem, eu, quero bandagem, eu quero bandagem. Tem Tem, eu peguei mais algumas lá, mano. Deixa eu só usar aqui rapidão. Não tem como soltar a quantidade não. Tipo, uma, duas, dez, sei é, lá. É. É e tá Pessoal, Ai caraca Ó, oh, descartei mano top pega aí vai Valeu, valeu Eita. Usa aí um pouco Eita. depois, depois de ficar Beleza, valeu mano Eu não sabia dessa também Preciso trocar dessa arma cara Essa Vector é muito fila da puta Parcial é fiquei sabendo mano agora <risos> Ah, eu vou trocar vetro, velho Nossa, SKS, mano. SKS, SKS, SKS hum, Boa, SKS Ó, tem arma aqui, mira, compensador. Tem uns negócios aqui, ó. Vem onde eu tô, mano. Ó, tem 2x aqui onde eu tô, ó. Caraca, é sério que a safe tá rodando de novo, mano. Ó o oh, drop, drop, drop safe, ó, safe, ô, Silvio Eu tô pegando a moto Cuidado aí, Silvio, Porra, vai cair aí, mano Eu de boa, tô bom de, equipe, de direita. Ela tá vindo de trás aqui, tá? Como assim, ô, Doug? Eu não entendi, mano Que susto Silvio, caraca, velho! Foi, tu que me atirou? Foi, mas eu não atirei em você não, eu só dei um tiro de, de susto. Não pedra mesmo. Tem um time aqui, acho, velho. Tem, tem, tem, eu tô ouvindo. Ele tá atirando na gente, Ele tá em cima atrás da pedra. Atrás da pedra. Cuidado aí, Silvio. Eu acho que é mais de um, mano. Tem um cara aqui na minha direita Esse daqui eu não vou conseguir matar Ai, caraca, eu tô tomando, velho Acertei, Silvio, acertei Caraca, velho, eu tô tomando lá de cima Filha da puta, cara Lá de cima Tá de sniper Lá da árvore, lá em cima, ó Derrubaram um, o outro tá moscando Eu tô bem no meio da save Olha que filha da puta de camuflado, mano Tem oito views. Tem tudo pra gente ganhar. Isso aí, cara. Tem um camuflado aqui, ó. Atrás da árvore na NW. NW? Tem NW? Tem é. NW? é. Porra, tem certeza, velho? Era NW, mano. É porque eu tava na posição que eu tava. Esse filho da puta ainda tá escondido. Cuidado, ô oh machine. Ele tá escondido aí, mano. Era um camuflado, velho. Bugou pra mim. Bugou, bugou, bugou. O que aconteceu, velho? Ah, fechou, velho. Fechou. Olha, olha a música que tá tocando e fecha o bagulho. É sacanagem, né, mano? Isso é troll? E aí, Big Spider, beleza? É troll, mano. Só pode, velho. É troll. Tá de sacanagem, né? Como assim, velho? Puta merda. Mano, pá, pa... É como foi combinado, mano. É sério, velho. Como assim, mano? Olha isso. Ah, mano. Puta que lá, merda, velho.